Cortar. E fala, galera do YouTube. Beleza? Estamos de novo trazendo mais um vídeo aqui para vocês. O vídeo de hoje, galera, vai ser desafios primeiro. Foi você que mandaram nesse vídeo aí tá aparecendo na tela, firmeza? Essa esse vídeo aí. firmeza? tem quatro desafios aqui. É dois, é, a gente vai fazer os quatro. Não é de dois para cada, dois para mim. É quatro para cada, vai. Dois é, para casa. Vai ser tudo para cada. Quatro oh, pra ele e quatro pra mim mesmo? Então antes do vídeo Roda, roda a vinheta, vinheta, e vinheta E bora, bora Let me tell you all it's the story. Desafio é esse daqui, ó. Desde o desafio você comer colocar pó fermento em pó na boca, uma colher de fermento. Esse daqui, ó. Uma colher. primeiro. A gente trouxe Agua. água. Cadê a água? É os dois que vai comer. Os dois que vai comer. tá ah, galera. Daí. Vai, coloca sua água aí. Coloca aí. Vai, tô. A gente vai pra os dois juntos. Vamos Os dois juntos. Sozinho. Se não aguentar pode beber água, hein? Oxe, não é só um pouquinho não, galera. Olha o tanto que tem aqui. Sai. Aí, Aí. Mano, quantas vezes eu já falo palavrão? Olha, olha pra, pra, pra, pra, pra, lá, pra, pra, Vai, pra câmera Olha pra câmera 3, Sim. 2, 1 e... Desafio comprido é nós próximo ah. desafio mano quero que vocês fazer isso daí galera que a, a boca queima mano tem uma fica espumando canela é, não vamos para o próximo desafio desafio cumprido desafio você colocar gelo e não, sal na vamos mão não, isso daí. vamos assim na última seguinte. vamos nessa última desafio você chinelada ou coxa então uma chinelada na mão ou na coxa Onde você prefere, Pedro? Na, na mão. mão ou na coxa? Na mão. Pode ter que ser forte, mais oh. ou menos. Na mão mesmo? Agora é minha vez. <risos> doeu? Isso. Não. Não, vai ser assim mesmo, que eu, que eu escrevo a mão. <risos> doeu? Não, Vamos mais uma vez, então. Não, vai. vai. Bate mais uma vez aqui. Não. Sério? Mano. Eu vou dar quem dançou também. Não, um, um... Ai, nossa, mano, doeu. Olha pra câmera, Pedro. Vai, vai. Ai, que dor. Ai, que dor. Ai, tá doendo muito. Mano, dói, tio. Tá porra. Te desafio você colocar canela na boca. Ah, vou fazer desafio, não. Você disse que ia fazer. Ah, galera, já volto. Deixa eu preparar a água, né? Vou... Então, né, galera? Fui buscar a água. Olha. Qual é o desafio mesmo? Colocar canela na boca. Tá bom, mano. Ó, vou colocar mais pra mim, relaxa, Calma, eu vou colocar mais. Ai, tô com medo, muito... Mano. Chega de medo, chega de ser bicha Mano, aqui é hardcore <risos> Prontos? Três, dois, um e... Vai! Ah, isso foi de boa, galera ah. Dá aqui o comprido É nóis ah, que delícia Já. Galera Nossa Próximo desafio é esse daqui Foi mal, galera Nossa Próximo desafio é Colocar gelo e sal na mão Por 15 segundos Filmei? -se? Vamos lá Pera, vai na, vai na colher tem que mostrar pra galera, hein, louco? Quem vai contar até, até 15. Vai aparecer, vai aparecer o tempo na tela. A gente conta. Tá, porra! Vai. Agora eu coloco no sala. Mostra pra galera aí. Por 15 segundos. Ó. Oh, fecha. Um, dois, três. 4, mostra aqui 5, 6, 7, 8, tá 9, 10. 11, 12, vai 30. Então, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, e tá um minuto, 22, 23, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 25, 26 27, 28, 27, 28, 29, 30. Acabou, 31. não, acabou, não, não. Ah! O meu lindo doeu, galera. Nossa ó, oh. ó oh, galera nossa tio, nossa mano olha aqui ó, Deixa eu aumentar o zoom, fica vermelho, ó, oh. fica vermelho fi mano é hardcore, eu vou de novo, vamos de novo, não, não, eu sou hardcore, é vai sozinho, então? eu vou de novo, eu sou hardcore, eu vou de novo um pouquinho é eu sou hardcore. Eu, eu vou de novo, eu vou de novo, eu vou de novo. Eu conto um, dois, dois três. Deixa que corto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oh, oito, eu... nove, dez, eu doze, eu... doze, doze, treze, quatorze, quinze. Oh. Eu eu Desafio Cumprido, é nós. Nossa, doeu, galera! Nossa! Galera, congela a mão, ó! Olha! Vamos pra próxima pergunta! Próxima pergunta, não! Desafio! É! Nossa, mano! Ah! Achei! Desafio você da Antônio Nunes na coxa, na coxa. Ou na coxa ou aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, bem aqui, vai ó. Tá pegando aí? É de dois só? Não, vai de Não, Quatro. de dois. Ó, ele eu deixei de com eu deixei ele assim. Vai. Antô, pode ser chinelo? Né? Não. Ai, que dor Peraí, deixa aí, deixa eu pegar Tem que mostrar pra galera Uxi, doeu um caramba É, não dói, galera Ah, galera, antes Galera, então Desafio <risos> não com... doeu, né? Desafio cumprido é nóis, galera Galera, se esse vídeo bater 30 likes A gente vai fazer o desafio do travessão Firmeza em breve a gente vai fazer o desafio do travessão Que a então gente tenta... Eu tô tentar... melhorar É, eu tô tentando arrumar uma câmera pra ficar de boa Firmeza? Ai galera, se não é inscrito no canal Se inscreve, deixa o like, like compartilha Ativa as notificações Ativa o sininho E vamos bater nesse vídeo 30 likes 35, firmeza? vai, 35 Que 35, vai vez vai cala ser boca, 30, 40 likes é, Então vai. galera, 50 Galera, obri muito obrigado Pelos 500 inscritos Obrigado mesmo Eu tava, gente boa tava Era o rumo 500 Agora é, é ao rumo mil. aos 1.000 mil, 1.000 um de inscritos. inscritos Se a gente chegar a 1.000 inscritos A gente vai raspar a cabeça dos lados E pintar a cabela por cima, cor em que em vocês cima E vocês vão ter que escolher a cor Não a gente vai fazer Vocês vão escolher a cor Firmeza? E deixa o seu like, se inscreve, compartilha -se seus amigos que vão tentar bater nesse vídeo 30 likes. Firmeza, até o próximo vídeo. E tchau!